vazaram dois modelos novos de facas que podem ser adicionados em breve ao CS2 temos também a possibilidade de termos skins para nossas Zeus isso seria sensacional e tem alguns itens que vão ser lançados no CS2 em breve porque vazaram arquivos mas ainda não foram revelados tudo isso vou contar para vocês agora começando com essa parada aqui mano de a gente poder agora inspecionar a Zeus tá eu estou no CS2 e eu posso simplesmente trocar de faca para Zeus e agora eu posso apertar F pra inspecionar a minha Zeus. Com certeza, isso sugere que teremos skins de Zeus sendo adicionadas em breve ao CS2. Eu gostaria de ter Zeus no Counter-Strike, mano Eu não sou um cara muito de ficar usando Zeus Mas quando é pra usar, é, tem que fazer bonito, né? tem que dar show E por que não ter uma skin fantástica? E Dragon Lore, ou Gamma Doppler, algo do tipo aqui nessa skin As Asimov, Printstream Porra, quantas possibilidades não tem, velho Eu vou assistir já, já um vídeo que mostra pra gente basicamente várias ideias de como poderia ser as skins de Zeus Partida já começou Precisamos de alguns de espaço apenas alguns centímetros dos jogadores <risos> Ha, esta granada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 maior informante aí do CS, né, e sempre foi, achou essas duas fotos que vocês estão vendo de duas novas facas, dois modelos de facas que estão dentro dos arquivos do CS2, tá? Ele caçou lá e encontrou essas duas novas facas que poderiam ser introduzidas a qualquer momento no CS2. A gente tinha teorias no passado que o ou ou o martelinho lá da Warzone poderia ser adicionado e tal, mas isso aqui é algo mais provável, tá? Essas duas facas serem adicionadas. Uma delas, talvez vocês conheçam, que é a faca Kukri A outra, chamada aí de Twin Blade Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto Se você souber de onde que é essa faca, deixa aí nos comentários E pra aqueles que são mais antigos como eu A faca Kukri, ela tá lá no Point Blank Na verdade não é uma faca, né galera? Vamos combinar, isso aqui é um facão, brother Isso aqui é um facão gigantesco Olha o tamanho do negócio Isso aí decepa a cabeça do cara que não tem nem graça Eu jogava Point Blank quando era moleque E eu acho que eu tenho leves memórias desse facão gigantesco aí Tá ligado? Se a gente tiver isso aqui no CSGO Vai ser irado, brother E temos imagens na tela do que seria O facão Kukri no CSGO Agora não me perguntem como que eu consegui isso Foi um post do Reddit, tá? E aparentemente o cara deu uma photoshopada aí, velho Pegou uma flip knife, sei lá e deu uma photoshopada no que seria a faca Kukri. Eu gostei. Novidades é bom, né, galera? E ó, as imagens que a gente tá vendo aí da faca Kukri, ou facão Kukri, seria em fade e marble fade. As duas ficaram muito legais. Claro, não é nada oficial essa foto, pelo amor de Deus, tá? É uma montagem. E galera, voltando lá no dilema da Zeus. Possivelmente a gente consegue dar uma alterada nos arquivos do CS pra fazer tipo um skin changer aqui em breve, mas eu não vou tretar com isso, não. Isso porque eu conheço um youtuber que já fez um vídeo... Vou deixar os créditos na descrição, que é o Jrenzy, ou Jergor, né? O nome dele é X pra caramba. Ele fez o que seriam conceitos de skins pra Zeus, como a gente tá vendo aí na tela. Mas vamos os mais interessantes. Esse eu achei irado, mano. Enferrujado. Legal. Ele fez o que seria aí uma versão Nitro, né? Bem basiquinha. Com um laranja lá da M4A1S. Olha isso, velho. Agora eu gostei. Muito louco. Realmente parece uma arma de choque mesmo. Nossa, velho do céu. Que que é isso? Muito irado, cara. E essa seria a Case Hardened. Não, imagina, velho. Imagina, velho. Um mundo onde você tem uma Zeus Blue Jam Lightning. Ah! Ah, faz muito sentido, velho Se não tivesse skin, eu vou processar A Valve. Uau, Blaze Claro, mano, tem muitas possibilidades Realmente, e a oficina pode Criar skins para a Zeus Com certeza, eu tinha certeza que nessa lista Eu teria uma Zeus Azimov E eu gostei bastante dela Mas se tem uma Zeus que todo mundo vai querer É a Fade, se liga Nessa daqui, eu acho que ia ser a queridinha da galera Ainda mais pra você tentar pegar ela com 100% De Fade. E a Dragon Lore Tá bom, não ficou tão bom, poderia ser um pouco um pouco mais bem feito e tal mas é difícil de encaixar skin na Zeus uau print stream seria a minha escolha eu não ia pegar nenhuma eu ia ter só print stream para mim ia estar tá bom demais qual skin de Zeus você compraria deixa nos comentários que eu quero saber um like no vídeo ajuda muito o algoritmo a gente se vê na próxima galera um abraço falou